Oi, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os sinônimos, os antônimos e os homônimos. Bom, antes de começarmos os exemplos, é bom que a gente saiba como estes tipos de palavras funcionam para que a gente consiga compreendê-las dentro de um texto. Sinônimos são palavras que são diferentes na escrita e na pronúncia, mas que no significado possuem uma semelhança. Já os antônimos são palavras que são opostas umas às outras no significado. Além disso, nesse vídeo, nós falaremos também dos homônimos, ou seja, aquelas palavras que escrevemos e pronunciamos igual, mas que, a depender do contexto, podem possuir um significado diferente. Bom, É bastante importante que nós saibamos como diferenciar os sinônimos, os antônimos e os homônimos. Isso porque, sempre que formos escrever algum texto ou ler algum texto, nós precisamos saber exatamente sobre o que estamos falando ou sobre o que estamos lendo. Bom, Primeiro, vamos falar dos sinônimos. Os sinônimos são aquelas palavras que, mesmo sendo diferentes, podem trazer um significado semelhante para a gente na frase. Bom, por que eu escolhi a palavra semelhantes ao invés da palavra iguais? Bom, Isso porque os sinônimos não se caracterizam por serem palavras diferentes com significados exatamente iguais. Na verdade, uma palavra geralmente consegue trazer outros sentidos para o texto. Vamos ver alguns exemplos para ver se a gente consegue entender melhor do que eu estou falando, tudo bem? Bom, palavras como país, pátria ou terra natal, por exemplo, são palavras que possuem significados bastante semelhantes. Porém, mesmo que elas sejam parecidas entre si no significado, dependendo do contexto em que eu as uso ou em que eu as encontro, o significado pode variar um pouco. Por exemplo, eu posso dizer para você que o país em que eu nasci foi o Brasil, ao mesmo tempo que eu posso dizer também, sem perder muito o sentido da frase, que o Brasil é a minha pátria, certo? Porém, vamos olhar também um terceiro exemplo de sinônimo que eu trouxe, a expressão terra natal. Se eu disser para você que a minha terra natal é o Brasil, você vai entender a mesma coisa do que você pode ter entendido nas outras duas palavras. Porém, a expressão terra natal, por exemplo, pode aparecer em outros contextos. Nesse caso, eu posso dizer que a minha terra natal é também a cidade de São Paulo. Percebe? O significado de um sinônimo pode ser um pouco diferente dos de outros sinônimos semelhantes. Para que a gente saiba quando que o sinônimo está tendo o mesmo significado do de uma outra palavra, a gente precisa prestar atenção no contexto daquilo que a gente está lendo. Em um texto que a gente escreve, os sinônimos nos ajudam a não repetir a mesma palavra várias vezes. Bom, já os antônimos são um pouco diferentes, isso porque eles representam palavras diferentes com significados opostos. Preste bem atenção, não são significados diferentes, são significados opostos. Isso é bastante importante, porque entre dois antônimos, o significado de uma palavra e de outra é diretamente contrário entre um e outro. Bom, vamos ver alguns exemplos, como vimos com os sinônimos, para entendermos melhor este conceito também, beleza? Bom, para usar de exemplo, temos a frase ela é uma pessoa boa. Bom, você conseguiria pensar em um antônimo para a palavra que eu escrevi em rosa? Bom, a palavra boa é sinônimo, ou seja, possui um significado semelhante ao da palavra bondosa, por exemplo. Tanto se eu escrevesse ela é uma pessoa boa, Enquanto, se eu escrevesse ela é uma pessoa bondosa, o significado seria semelhante. Agora, como estamos falando dos antônimos, deveríamos pensar em uma palavra que possui um significado oposto ao da palavra boa. Essa palavra pode ser a palavra má ou maldosa, percebe? O antônimo caracteriza aquelas palavras que são opostas, que possuem um significado contrário. Ela é uma pessoa boa, tem um significado. Agora, se eu disser ela é uma pessoa má, o significado é exatamente oposto. Bom, vamos falar um pouquinho dos homônimos, então. Os homônimos são aquelas palavras que parecem iguais tanto na pronúncia quanto na escrita, mas que no contexto possuem um significado diferente. Às vezes, palavras homônimas podem aparecer numa mesma frase. Para sabermos o que cada uma delas está significando, precisamos entender o contexto da frase, como com os sinônimos e os antônimos. É o exemplo da seguinte frase. Todos verão o calor que faz aqui quando o verão chegar. Bom, aposto que você já conseguiu perceber os homônimos dessa frase. A palavra verão aparece aqui duas vezes, porém com significados diferentes. Para que a gente consiga entender qual o significado dessas palavras aqui nessa frase, a gente precisa lê-la para entender o seu contexto, o que ela está querendo dizer para a gente. A primeira vez que a palavra verão aparece nessa frase ela está como um verbo no futuro e no plural. Ou seja, quando eu digo que todos verão, eu estou querendo dizer que todos irão ver, que no futuro todos verão o calor que faz aqui. Já a segunda vez que a palavra verão aparece, aqui no nosso exemplo, ela aparece como um substantivo masculino e não como um verbo. Isso porque o segundo verão desta frase está indicando a estação do ano. Percebeu? Essas são palavras homônimas, palavras iguais, tanto na escrita quanto na pronúncia, mas que possuem um significado diferente, no qual podemos compreender prestando atenção no contexto em que elas aparecem. Vamos ver mais um exemplo para ver se fica um pouco mais claro como funcionam os homônimos. Por exemplo, se eu disser, existe um rio na minha aldeia, ou se eu disser, eu rio na cara do perigo, eu estarei utilizando duas vezes a palavra rio. Porém, não é muito difícil de percebermos que, nessas duas frases, essa palavra aparece com um significado totalmente diferente. Se eu disser que existe um rio na minha aldeia, é fácil de perceber que eu estou falando de um rio, de água. Agora, se eu disser que eu rio na cara do perigo, eu estou querendo dizer que eu dou risada. Enquanto que, no primeiro exemplo, nós temos um outro substantivo masculino, no segundo exemplo, eu tenho um verbo, no presente e no singular, o verbo rir. Percebeu como funcionam os homônimos? São palavras iguais, tanto na pronúncia quanto na escrita, mas que carregam um significado diferente, a depender do contexto em que elas estão inseridas. O contexto é extremamente importante para um texto que lemos ou para um texto que escrevemos. Isso porque palavras como essa, homônimos, sinônimos e antônimos, podem aparecer,